Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel BM falando, você tá aqui no Crypto Space Marketing. Você quer ganhar bitcoins de graça? Satoshis gratuito? Enquanto você trabalha, digita, fala nas redes sociais, enquanto você está dormindo, enquanto você está fazendo outras coisas? Sim, a CryptoTab te dá satoshis de bitcoins, né? centavos de bitcoins gratuitamente usando seu computador para minerar em nuvem galera top demais e por que que eu tô colocando esse vídeo no meu canal porque porque primeiro eu vi um vídeo uh, de uma outra pessoa de um outro líder na, na nas redes sociais no youtube aliás tá gravando esse gravando um vídeo ok e a ele sacando os centavos de Bitcoin dele, sim pessoal, aqui na CryptoTab é possível fazer isso, olha só, olha só tochas caindo aqui, né? é uma demonstração, mas o meu está aqui, exatamente aqui, tá bom, eu vou dar uma atualizada aqui, e ele vai minerando, pessoal faz uns três dias que eu estou aqui, e o CryptoTab é muito simples, tá bom? Essa, essa funcionalidade de mineração, você tem aqui a velocidade que você quer, né? Se que quer mais rápido, devagar, né? Vai, vai. Se você deixar no máximo aqui, vai exigir um pouco mais do seu computador. Mas mesmo assim, os sites são rápidos para abrir. Por exemplo, vou abrir aqui o do Banco Inter. Olha só que fantástico a rapidez dele abrir, né? eu tô gravando o vídeo agora, já tem coisas acontecendo e mesmo assim ele abre rápido, ok? Pessoal, vou fazer o meu saque hoje, se funcionar galera, esse saque, fantástico essa plataforma eu vou gravar esse vídeo, vou deixar em standby, by, né, pausado, até que eu receba na minha carteira Wall Time tá bom? fiz uma, uma, uma carteira aqui na Wall Time, sugiro a Wall Time vocês também Vou pegar aqui o meu, a, minha, a minha carteira, né? O código da minha carteira para receber os meus a, pequenos bitcoins aqui, tá bom? Então esse é o valor, tá? Eu vou aqui é, colocar aqui, eu vou fazer esse saque já, depois eu explico mais sobre a plataforma, tá bom? E eu vou aqui do lado e vou clicar em levantar. Esse aqui é o valor que eu tenho, tá? Então eu vou estar eu vou tá enviando um valor, vou estar tá enviando aqui, ó. Levantar e qual a quantidade de valor que eu quero? é primeiro eu coloco o meu endereço, depois a quantidade. A quantidade eu vou colocar a mesma que eu coloquei aqui só para garantir que seja exatamente igual, né? É um pouquinho só, é bem pouquinho, mas vamos fazer esse teste aí. Então eu coloco aqui a quantidade, tá bom? E vou clicar em levantar ou pagar sua solicitação de pagamento foi criada com sucesso irá receber os seus fundos em breve galera fantástico se eu receber isso aqui galera eu vou gravar mais vídeos sobre este CryptoTab tab e vai ser top então esse vídeo aqui é só para mostrar o saque e eu vou estar tá gravando um outro vídeo sobre as funcionalidades ok grande abraço para vocês Clica aqui na descrição do vídeo no link, tá bom? Que eu vou deixar para você também entrar, baixar, é muito simples, vai cair nessa tela, baixa o navegador, tá? Segue os passos. Ele vai abrir no seu computador, vai ter um link, vai ter um, um ícone no seu, ah, na sua página central, né? No seu desktop. Vai aqui abrir um ícone, clica nele, já vai abrir o Crypto e usa um, um, um e-mail de Gmail, pessoal, tá bom? Gmail e comece já a minerar seus satoshis aqui. Em três dias eu já te consegui atingir o mínimo e se você indicar pessoas ele acelera ainda mais a, a, a mineração dos satoshis. Um grande abraço e até a próxima para ver o saque caindo lá na minha carteira all time. OK, pessoal? Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? E nesse vídeo aqui, aqui eu é o o Bm, né? Nesse vídeo eu tenho a alegria em dizer para todos vocês, né? Eu pausei o vídeo ontem, tava gravando. No dia no dia 29, hoje é dia 30, tá? A alegria de dizer para vocês que verdadeiramente CryptoTab funciona, galera. Tá. Vocês lembram ontem que eu é, fiz uma retirada de 0.00001, né? Eu vou puxar aqui, ó. A vou puxar aqui no levantar. A gente vai ter o extrato, tá? Histórico de pagamento. Olha só: 0.0000119 BTC. Processado de ontem para hoje e alegria de hoje, às nove da manhã, nove e pouco da manhã, aqui no meu e-mail, o all time. Tá? Ó, seu depósito no valor de 0.00119. Abra minha carteira aqui no extrato 0.01119. Pronto, pessoal. Realmente recebi Cryptotab paga CryptoTab está pagando e fantástico você pode pegar o seu link de indicado enviar para os seus amigos e isso aumenta o poder de mineração você minera mais rápido tá aqui na barrinha você pode minerar mais lento minerar no máximo tá bom eu cheguei ao valor mínimo em basicamente três a quatro dias mas eu deixei quase que no máximo o tempo todo deixei um pouco de madrugada e chegou no mínimo mas se eu indico os amigos ele também aumenta mais e paga estou muito feliz com isso é isso é muito legal porque você tem custo zero você não precisa pagar nada pessoal só entrar aqui nesse link que vai estar tá na descrição do vídeo tá bom aqui é um outro vídeo do cripto tab meu você vai ver esse vídeo que você tá vendo agora vai vir na descrição tá bom e vai clicar aqui é no, no link, vai abrir a página, tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Vai abrir a página do CryptoTab. Vocês vão clicar aqui para baixar o navegador, tá bom? O CryptoTab. Ele vai apresentar como esse ícone aqui. Clica nele, tá bom? Usa um, um e-mail do Gmail para você fazer sua conta ou acessar com alguma rede social, alguma coisa assim. E você já vai começar a minerar dessa forma aqui. Ele vai demorar um pouquinho para aparecer os números, tá? Mas você deixa no máximo aqui, tá bom? Vai demorar um pouquinho, dá um F5, aguarda uns 5, 10 minutos que ele já vai começar a aparecer os primeiros números. Pessoal, vou gravar outro vídeo outra hora para mostrar as funcionalidades e tudo mais, mas é fantástico, muito top mesmo, curtir pra caramba, tá? Você pode ter a opção aqui de deixar meio Meio dark, ou oh, mostrar a animação atrás, deixar ele dark assim, ó. Bem embolado, de qualidade e paga. Vou deixando vocês aqui nesse vídeo. Clica no link, se cadastra também e espalha para os seus amigos. Gratuito, 100% grátis, não paga nada. E outra coisa, funciona como um browser mesmo, um navegador. Você clica aqui, abre suas páginas super rápido. Tá bom mesmo aqui ó, gravando o vídeo com várias páginas abertas ele abre rápido você tem que fechar outros navegadores tá para ele correr rápido então funciona dá um like no vídeo dá um, um, se inscreva no nosso canal e fique de olho para mais novidades um grande abraço para todos e eu vou curtir aqui receber os meus bitcoins aqui na minha carteira wall time um abraço a todos e até mais e mais uma coisa, pessoal, quero não quero esquecer nos meus vídeos de estar tá agradecendo os inscritos, tá? Aos últimos inscritos aí recente, ó, o Aldemar, Gabriel Henrique, wmw é, WMMW2, Vilma Damasceno, Suelen Rodrigues, Edivaldo, a galera que se cadastraram aí no meu canal. Muito obrigado pela atenção, pela, né, pela audiência, pelos 1507 inscritos. Tá bom? E até o próximo vídeo. E CryptoTab paga, pessoal. Tá bom? Tchau, tchau.